Vamos conversar um pouquinho sobre lauril sulfato de sódio. É uma substância sintética amplamente utilizada pela indústria de cosméticos. Por quê? Porque ele produz espuma. A espuma, ela mexe muito com essa coisa do mito de que quando tem espuma é mais eficiente. Isso não é verdade. É, além de não ser verdade, além de ser um ingrediente que é colocado para induzir, de determinada maneira, o erro do consumidor. Ele também causa irritações nos pulmões, nos olhos e eles também, o uso deles contínuo está associado a câncer. Então, vamos abrir o olho, vamos olhar as etiquetas, vira o verso da etiqueta e confere lá se são coisas seguras para você e para sua família.